Você já pensou em investir em autoconhecimento é, de forma que possibilite você ter uma, uma conexão direta com suas células? Pois é, isso é possível. Através da ciência da epigenética, nós temos como influenciar a qualidade das proteínas que nós estamos fabricando. Porque nós somos uma fábrica de fabricar proteínas. Né? São mais de 120 mil tipos de proteínas praticadas. Como é que essas proteínas são fa fabricadas? A partir do código que tem dentro do genes. E quem é que ativa esse código? O código é ativado pelo nosso estilo de vida, pela, pela forma como você se alimenta, pelo que você pensa, o seu sistema de crença. Então, tudo que é programável dentro de você vai se transformar numa química é, através de neurotransmissores e moléculas da emoção e a química dos próprios alimentos que vão influenciar, vão chegar em, vai, vai levar essa informação para os receptores celulares e que vão entrar no núcleo da célula e vão levar informação específica para que genes sejam ativados ou sejam desativados. O que, é que são genes? São, digamos assim, informações, né? São, são aminoácidos em sequências que geram, que têm informação para produzir proteínas. Então imagine se você puder ter um, um, um estilo de vida que permita você programar os seus genes, você limpar os seus genes sujos. Tá? Então é isso que eu recomendo para você investir em autoconhecimento, hoje eu tenho mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos e o que eu fiz né, foi exatamente buscar um estilo de vida que seja saudável, mas não é só o estilo de vida de comer e beber, sobretudo é o mental, é o mental, emocional e espiritual, tá? então procura é, investir, quanto mais você investe em você. Mas você tem retorno para a sua própria vida. Tá? Então, esse é o um momento. Um momento como esse de pandemia é desafiador. É um momento de você investir em você, né? se autovalorizar, se empoderar, né? investir em conhecimentos que levem você a entender a dinâmica de como você se, está se autoconstruindo, como você está se autofabricando a partir da qualidade das proteínas que você está ativando ou desativando a partir das suas escolhas, né? e isso requer sair da zona do conforto, isso requer investir em autoconhecimento, essa é a dica que eu dou para você hoje, invista em você, cada dia mais.